Se liga, mano, que então eu vou te mostrar aqui agora na prática, tá? Como que você pode fazer uma média de 70 a R$120 por dia no mercado de over 2,5 em futebol virtual. Exatamente, eu vou te mostrar na tela do meu computador aqui agora uma análise. Vou fazer uma entrada juntamente com você para te provar que se você fizer o que eu vou te mostrar aqui agora, você poderá ganhar uma média de 70, 100, R$100, R$200 todos os dias no mercado de futebol virtual. Fala soldado, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da tropa milionária, criador da comunidade de análise, a tropa que é o maior e melhor grupo VIP do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com este mercado. No vídeo de hoje, ó, eu quero mostrar para você na prática, aqui agora, como que você vai fazer para lucrar aqui, ó, uma média de 71 reais, 100 reais, 200 reais todos os dias e o mercado que eu vou te ensinar hoje a analisar. É over 2,5 tá? Vou te mostrar uma análise simplesmente braba aqui agora Então se você já gostou do assunto do vídeo Eu quero pedir primeiramente para você já deixar o seu like Clica no like aqui neste exato momento Porque você não tem noção do quanto que esse like me ajuda a entender Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo Então isso é benéfico para você, tá? Porque eu entendo se vocês estão gostando e eu gravo mais conteúdos Segundo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal agora Pra você não perder os próximos vídeos e pra você quer é ganhar cada vez mais dinheiro. Você precisa pegar sempre os conteúdos aqui do vídeo, soldado. Então é o seguinte, eu vou dar três segundos, ó. Que eu tô aqui tomando o meu cafezinho de leve, aqui no meu copo aqui do Starbucks bonitinho. Então o que, que eu vou fazer? Vou dar três segundos pra você clicar no botão de se inscrever aqui abaixo, enquanto eu dou um golinho no meu café milionário, no meu café da sorte, no meu café da prosperidade, beleza? Então clica no botão de se inscrever aí. Essa vai ser a minha melhor vigarice. É, é. Então simbora, soldado, olha só, vou pra tela do meu computador aqui agora, ok? E detalhe, ó, só pra deixar claro aqui, pra quem tá me perguntando, pra quem às vezes manda aqui no direct Perguntando sobre como que funciona o meu grupo VIP, vou até mostrar isso para pra vocês rapidamente, tá? É, eu vou deixar o meu número de WhatsApp aqui na tela pra vocês, vou pedir pro editor, pra editora nossa Colocar o link aqui no WhatsApp aqui abaixo, ok? pra você eu, eu, eu, eu, e é o meu próprio número, tá? Eu mesmo que respondo vocês. Mas olha só pra vocês ter uma noção disso aqui, ó. Mal amanheceu o dia, olha só. São 8 horas da manhã, tô gravando esse vídeo pra vocês. E já estamos com 28 greens e um red apenas no grupo VIP. Olha isso, São 97% de assertividade. E estamos com 12 greens consecutivos, ó. 12 greens seguidos. E pra quem nos acompanha lá no Instagram e etc, né? Pra quem me acompanha mais, sabe que ontem... Por exemplo, nós pegamos 47 Greens consecutivos no dia no nosso grupo VIP. Mas enfim, vou deixar o um número do WhatsApp aqui na descrição é, e vai estar tá aparecendo aqui na tela para você. E na, na, na descrição vai estar tá o link da tropa também, se você quiser já ir direto, beleza? Bom, enfim, vamos lá. É, seguinte, o que, que nós vamos analisar aqui? Tá? Nós vamos analisar aqui o mercado de over 2,5. Eu quero te mostrar uma análise. Fatal que vai fazer com que você consiga ganhar uma boa grana aqui todos os dias Eu vou te mostrar na prática, tá? Nós vamos pegar uma entrada aqui, se Deus quiser, juntos aqui dentro agora Eu vou mostrar pra você na prática que comigo é assim Tem muitas pessoas aí fora que é muita teoria, né? Que ensina, ensina, ensina as coisas Mas não mostra na prática se realmente aquilo funciona Geralmente todas as estratégias que eu mostro pra vocês aqui Geralmente eu gosto de pegar ela na prática pra você ver que realmente funciona, tá? Então é isso, é igual aqui, ó É igual o time do Galo aqui, ó O melhor time do Brasil Coloca aqui nos comentários, vamos fazer uma parada legal Coloca aqui nos comentários quem será o campeão da Copa do Brasil esse ano. O primeiro comentário que acertar qual, qual é o time que, for, que vai ser o campeão deste ano, eu vou dar 100 reais de banca, ok? Mas, ó, dica. Dica fácil pra você. Vou, coloca aí o nome do Galo, porque o Galo esse ano vai ser campeão da Copa do Brasil, mano. Não tenho. Já metemos Massacre no Corinthians ontem, tá? 2x0, fácil. O Corinthians não viu o cheiro da bola, não jogou nada. O Galão dominou o jogo inteiro. Então já estamos na quartas, isso daí já, já, já é né já é garantido Quarta de final do galo já tá garantida já então se assim, indica para você coloca o nome do galo aí que você tem maior chance de ganhar e o galo ganhou hein o galo ganhou o galo ganhou o, tá o bem. galo ganhou então quem acertar o primeiro que acertar aqui vai ganhar sem de banca beleza bom vamos lá qual que é a análise que eu quero te mostrar aqui agora vamos lá simbora ó é aqui ó você vai pegar você vai entrar no site de análise tá e você vai vir aqui nas últimas 12 horas Ok, você vai filtrar aqui, na... vamos pegar do início aqui para você ter uma noção E detalhe, para você que não tem acesso ao site de análise, tá? É importante você ter porque você tem domínio sobre o mercado É uma ferramenta de trabalho, assim como o Uber precisa de um GPS para trabalhar Quem quer viver no mercado de futebol virtual precisa ter acesso ao site de análise Porque você consegue dominar o mercado, você tem o um mercado nas suas mãos Então o link do site vai estar aqui na descrição Vou estar deixando o link promocional do site aqui de 69,90 por 29,90 de graça um real por dia basicamente para você usar Vai estar aqui na descrição. Então, você vai vir aqui, ó, em horários, vai vir em multi-horários. Quando abrir a tela de multi-horários, você vai clicar aqui, ó, modo... Não, aliás, não precisa clicar em modo compacto, não, porque senão vai ficar ruim para vocês enxergarem, ok? Mas, enfim, o que, que você vai fazer, ó? Agora, você vai vir aqui, ó, no mercado, você vai vir em over 2,5. Aqui, ó, over 2,5, pronto. E aí, o que, que você vai fazer, tá? A análise será feita nas últimas 4 horas. Então, agora nós estamos nessa linha aqui você vai descer quatro, ó, uma, duas, três, quatro linhas. Então deixa eu desenhar na tela para ficar mais fácil de você entender a visão. Pronto, ó, você vai pegar o mercado nas últimas quatro linhas aqui, OK? E qual que vai ser a análise que nós iremos fazer aqui? Baseado nas últimas horas dentro do mercado, o que que você vai fazer? Você vai ver o máximo de jogos que ficou sem sair over 2.5, olha. Aqui ficou cinco jogos sem sair over 2.5, e aqui também, por exemplo, ficou cinco jogos sem sair over 2.5. Ah, e depois disso foram três, tá? Igual aqui ó. aqui ficou três jogos aqui em sair dois e aqui também ficou três jogos em sair dois e e aqui na Eurocup. Ok? Se a gente desce aqui, por exemplo, para outros campeonatos, ó, vamos pegar aqui novamente, por exemplo aqui na Copa do Mundo, ó, Copa do Mundo, vamos pegar aqui na Copa, acho que ficou basicamente a mesma quantidade de jogos, olha, ficou cinco jogos aqui sem sair over dois e meio aqui, aqui ficou quatro, é cinco, não, quatro, quatro jogos também, tá vendo? Então, beleza, baseado nisso a gente tem uma noção, ó. a Premier Chip, por exemplo, já, tá, já não está legal de fazer análise nela, ó. então você vai fazer essa análise baseado no, no, no campeonato que estiver nesse padrão que eu vou te mostrar aqui agora, tá? A Premier, ela já ficou uma sequência de jogos muito grandes aqui sem sair Over 2.000, olha aqui, ó. chegou a ficar 3, 6, 9 jogos. Então a primeira já não tá tão legal, já não tá tão interessante a gente fazer essa estratégia que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Então o que você vai fazer, ok? Baseado nisso, nós vimos aqui que ficou 3, 5, 3 jogos aqui sem sair ambas. Qual que é a ideia? Essa é a tendência que ela tá me entregando. Isso aqui é uma estratégia que chama estratégia de tendências, ok? Então a tendência aqui é que quando fica uma média de 4, 5 jogos ali, é, de 3, né? Pode-se dizer, de 3 a 5 jogos sem sair... Over 2,5 Você pode iniciar uma entrada e aí o que eu faria nesse caso? Eu esperaria bater pelo menos 4 jogos No quarto jogo você poderia fazer uma entrada Aqui ó, que sai pra frente, tá vendo? Ó, imagina que você pegou aqui no quarto jogo Você iniciou uma entrada no quinto No segundo jogo bateria green aqui novamente ó. Ou se você quiser fazer uma parada com mais segurança Espera bater exatamente 5 jogos Sem sair Over 2,5 e, e entra a partir do sexto jogo E aí o que eu vou fazer agora? Preste atenção no que eu vou fazer agora Eu vou esperar aqui agora uma oportunidade Chegar uma oportunidade parecida com as que agora de tendência Porque eu quero te mostrar isso na prática, soldado Eu sou assim, eu gosto de mostrar na prática Eu vou esperar a oportunidade aparecer aqui agora E assim que aparecer essa oportunidade aqui Eu já vou mostrar pra você na prática nós vamos fazer uma entrada na prática e tentar lucrar aqui juntos, beleza? Então, vou aguardar aqui uma oportunidade Na hora que chegar uma sequência de 4 ou 5 jogos Sem sair ambas em qualquer um dos campeonatos aqui Nós vamos iniciar uma entrada, beleza? Então vamos aguardar aqui Olha só pra você, ver, soldado Estou ficando uma oportunidade aqui agora, neste momento Olha aqui pra você ver, ó na Sul-Americana já estamos com quatro jogos, o 22 acabou de acabar e o 25 acabou de iniciar. Ó. E até agora não bateu, olha, tá 1 a 0. Ou seja, já vão ser aqui, vamos ver se vai sair gol nesse lance, ó. Saiu não. Então vai terminar agora, olha só. Então são 1, 2, 3 o 22, vai atualizar agora que terminou e o 25 tá em jogo, mas também não vai bater. Então já são cinco jogos consecutivos sem bater o over 2,5, olha. E aqui nós pegamos aqui, ó, cinco jogos aqui, quatro jogos aqui. Cinco jogos aqui de novo. Tá vendo? Então nós vamos fazer uma entrada agora a partir do minuto 28 para frente aqui, ó. Ok? Olha lá, terminou o jogo. Vamos confirmar aqui, ó lá. Não bateu 1 a 0 aqui. E o 22 terminou 2 a 0 Ou seja, não saiu o over 2,5. Então agora nós vamos fazer uma entrada aqui no minuto 28 e vamos acompanhar, ó. Nós vamos em over 2,5, tá? Para quem não sabe, onde que vai em over 2,5. Você vem aqui, ó. Nossa opção de gols, mais ou menos. Você clica aqui em over 2,5, ó. Ó, de 2,60, ok? Vou tentar puxar aqui um lucro de 50 reais, ó. Vai voltar 130, na verdade, né? 50 vai voltar 130, porque a odd é 2,60, ó. Pronto. Agora vamos acompanhar o jogo ali. Então, olha aí, soldados. Faltam dois segundos, um segundinho para começar o jogo. Vamos acompanhar aqui nós dois agora. E chama o Over 2,5 para a gente. Deixa eu aumentar levemente o volume para a gente escutar no fundo aqui a narração. E no meu caso, está em espanhol, galera, porque um hackzinho que quero usar para você, tá? Em espanhol, o gráfico do jogo fica absurdamente melhor. E olha, ó. Já saiu um golzinho. Falta dois, já saiu um gol. É tá no segundo chute do jogo, ó. Vamos ver se a gente pega esse green de primeiro aqui, hein? O lance ali do Santos agora. Gol. Dois gols já. A gente precisa só de mais um golzinho pra gente ganhar essa aposta, mano. Tem o então, primeiro tempo. Chama esse gol. Vem de primeiro esse green pra nós, vem. Ó. Cruzamento e. Ah, pra fora. Quase, hein? Mas vai vir Chama esse Green agora no próximo lance pra gente, ó. Agora é do Penharol. Vai mandar pra dentro da área. Vamos ver o que, que vai dar ali. Vai cruzar, né? E? Hum, quase. Vamos ver se tem mais um lance. Ó, outro lance do Penharol. E eu tô sentindo que agora vai ser gol. Tô sentindo que agora vai ser o gol do Green, mano. De primeira, de novo, de primeira Tá aqui uma análise simplesmente incrível pra vocês, tá vendo? Então vamos lá, voltando aqui ao que eu passei, tá? Você vai pegar as últimas 4 horas relembre se disso, tá? Você vai pegar as últimas 4 horas aqui como eu passei pra você, ó Você vai pegar aqui, ó Deixa eu só colocar uma cor mais clara nessa parada aqui, peraí Você vai pegar as últimas 4 horas aqui que teve de jogos, ó Vai estar mais ou menos aqui Ok? Pronto Aqui são as últimas 4 horas E você vai, vai se basear No Over 2000 No que aconteceu nas últimas 4 horas Ok? Então aqui na Sul-Americana Que nós acabamos de pegar Ó, vamos voltar aqui ó, As últimas 4 horas Tá aqui Ok? Pronto Aqui tá as últimas 4 horas Se você pegar nas últimas 4 horas Olha O máximo de jogos que ficaram Sem sair Over 2,5 foi aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a tendência. Então, geralmente, quando fica ali, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, até 3 jogos ali, tu pode fazer uma entrada, mas eu esperaria pelo menos 4. E nesse caso aqui, nosso, ficou exatamente 5, tá? Não atualizou o QNU do 25, ó. Mas a gente estava acompanhando o mercado, então ficou 5 jogos sem sair, ambas marcam. Fiz a entrada e bateu exatamente no jogo seguinte. Então, no nosso caso aqui, ó, peguei a entrada aqui no minuto 28. O 25 também não bateu, tá? Aí, ó, atualizou, tá vendo? Agora atualizou Olha lá, o 25 não bateu Nós pegamos a entrada exatamente no 28 Deu green, Vamos mostrar pra vocês aqui o lucro já de primeiro, ó Cadê aqui, ó? Minhas apostas Lembrando, o meu tem tá em espanhol, galera Porque em espanhol o gráfico do jogo do futebol virtual fica melhor, ok? E tá aqui, ó Só pra vocês verem R$50,00, botou 130 reais em apenas uma única entrada Então tá aqui uma análise super simples para você, Tá? É, por isso que é importante você sempre ter acesso ao site de análise, porque você consegue meio que dominar, colocar os, o mercado aqui, ó, nas suas mãos, basicamente, tá? Vou deixar o link do meu site, inclusive, aqui na descrição, 29,90 para você ter acesso ao mercado, tá? Ah, e se você quiser. E lembre-se de outro ponto super importante, que eu considero mais importante de todos para você. Controle sempre o seu mental, tá? Porque é, quem ganha esse jogo é quem tem o mental mais preparado. Eu posso te passar as melhores estratégias do mundo. Se você não tiver o controle emocional preparado, se você não tiver o controle emocional bem dominado por você e não ele te dominando, é, você consegue tomar um resultado se você conseguir controlar isso. Você precisa sempre buscar isso, tá? Desenhe uma meta diária. Bateu essa meta diária, seja com uma única entrada, não interessa, pare. Ok? Como você já está cansado de saber que eu falo isso em vários vídeos aqui, eu gosto de bater a meta sempre com 3, 2 joguinhos e pronto, e sai fora do mercado. Não fique muito tempo exposto. Porque quanto mais tempo exposto você ficar dentro do mercado, mais chance você tem de levar um red e às vezes acabar perdendo uma grana, tá bom? Então é isso. Coloca aqui nos comentários. Fez sentido para você essa análise? Comenta aqui abaixo, porque eu vou te responder, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, não se esqueça disso. E entra lá dentro do meu grupo grátis. Que todos os dias nós mandamos entradas, eu mando áudios, mando conteúdos lá pra galera. Também o link vai estar aqui na descrição. E se você quer saber mais sobre o nosso grupo VIP, ok, o link vai estar aqui na descrição. Você pode me chamar também lá no meu WhatsApp que vai estar aparecendo aqui na tela, porque eu mesmo faço questão de estar respondendo quem me chama lá. Beleza, então é isso. Soldado. Até o próximo vídeo e valeu.